Olá! O Ministério das Comunicações lançou uma consulta pública para que nós possamos debater a revisão do modelo da prestação de serviços na área de telecomunicações. Essa consulta vai até dia 23 de dezembro. E a participação de todo cidadão brasileiro, de toda cidadã brasileira, é indispensável para que possamos justamente democratizar essa discussão, fazermos com que todos possam dar opiniões que são importantes em temas como acesso à internet, qualidade do serviço de telefonia, enfim, que nós possamos garantir a universalização do acesso à comunicação no nosso país. Por isso, a sua participação é indispensável. Acesse o site participa.br e dê sua contribuição. Vamos juntos construir um Brasil com cada vez mais inclusão digital.